Boa tarde, qual é o teu nome? Fernando. Fernando de quê? Fernando Gavina da Costa. Qual é o teu apelido? Lalucha. Fernando da Peixaria, Lalucha. Tem mais de 10 apelidos. <risos> Por que, que todo mundo aqui em Bolsa tem apelido? Todo mundo tem. Lalucha foi o mercado que tinha aqui. Eu tinha 8 anos. Aí estava jogando, tava jogando as laranjas, descarregando do caminhão as laranjas. A jogando fora e as boas botando no caixote para armazém Aí as porcas estavam comendo, as laranjas, eu gritei Mané Paz, que era o dono. Mané Paz, a porca está comendo minha laloxa. Até hoje me chama, 40, 65 anos, a metade me chama. Tem gente que me chama de Mumu, Fernando da Peixaria, Fernando de Gato, tem morador aqui em busca que nunca me chamou de Fernando. Então eu vou te chamar de Fernando. É. Fernando, você é pescador? Sou. Pesca desde que idade? Pesco nasci dentro d'água no barco. Gosto muito, viciado. Eu agora vou me aposentar a colônia, para receber o defeso. Mas eu vou me aposentar pelo governo, que aí eu recebo todo mês. E me diga uma coisa, você pescou. Começou com que idade? Pescar? Ah, comecei a pescar com sete anos, seis anos, e com o nosso pai para ajudar coisas. Jogava peixe fora. Jogava, deixava peixe ali no caso e no outro dia o pai falava assim: bota no bote e vai jogar fora. Não tinha ninguém, não tinha gaivota para comer, não tinha urubu. Gaivota hoje vem pra, na sua mão. O urubu vem comendo no seu pé. Antigamente não tinha. Hoje acabou o peixe, não tem mais nada e busca. Por quê? Porque acabou. Muita rede fizeram. A gente acabou. A gente, tipo a sardinha. A sardinha a gente fez na rede para matar sardinha grande. Aí depois fizemos uma rede para matar a menor. Aí vimos pessoal de fora que pesca atum para pescar aqui dentro da nossa Bahia. Pô, a gente, assim, eu vou fazer também. Aí fizemos. Aí acabou tudo. Não tem mais nada. Não tem mais nada, nada, nada. Antigamente isso aí o mar trazia 20, 30, 40 toneladas de peixe. Hoje é 100 quilos, 150. Quando encontra, ainda agradece. É tudo cortado. Tudo cortado, o último agora. Batemos peixe agora em Gio Fernandes, semana passada, 1.500 quilos de charelhete. Sabe quanto que pagou? 2,50. Sabe a conta que está vendendo a peixaria na nossa frente? 15 reais o quilo. Aí é difícil. 2 né? quilos, paga uma caixa de 20 quilos. Fica com 18 quilos de graça. E tem de entregar eles. Quando é 100 quilos, bota aqui na frente de casa.